Vezes 3x menos 1, dx. Pause esse vídeo e veja se você consegue fazer isso. Você deve estar pensando no tipo de técnica sofisticada que deveria usar para resolver, não é? Mas existe uma forma não tão complexa e que você verá em diversos momentos, e que talvez seja a melhor técnica para resolver isso, que é realizar uma simplificação algébrica. Por exemplo, nessa situação, o que aconteceria se a gente distribuísse esse x ao quadrado? Bem, ao fazer isso, vamos obter um. Polinômio aqui dentro da integral. Sendo assim, isso vai ser igual à integral de x ao quadrado vezes 3x, que é 3x ao cubo, menos 1 vezes x ao quadrado, que é menos x ao quadrado, e isso vezes dx. Agora fica muito fácil de calcular. Isso vai ser igual a a antiderivada de x ao cubo é x a quarta sobre 4. Então isso vai ser 3 vezes x elevado quarta potência sobre 4. Eu poderia escrever assim, mas eu vou escrever colocando 3x a quarta sobre 4. Fica melhor assim. Agora menos a antiderivada de x é x3 sobre 3. Então, teremos aqui menos x3 sobre 3. Como isso é uma integral indefinida, somamos isso aqui com uma constante. E pronto, terminamos. A grande lição aqui é que você pode aplicar a propriedade distributiva para obter uma expressão mais simples de encontrar a antiderivada. Vamos fazer outro exemplo aqui agora? Vamos dizer que a gente queira calcular a integral indefinida d. Essa expressão vai ser cabeluda. Então, dx3 mais 3x2 menos 5. Tudo isso sobre x2 dx. Qual é o resultado disso? Pause o vídeo novamente e veja se você consegue descobrir isso. Mais uma vez, você pode estar achando que é preciso truques muito complexos para resolver isso ou qualquer outra coisa louca que a gente tenha que fazer. Mas a ideia principal aqui é perceber que você pode apenas realizar uma simplificação algébrica. O que acontece se, por exemplo, você apenas dividir cada um desses termos por x quadrado? Bem, essa coisa aqui vai ser igual a... Eu vou colocar entre parênteses, ok? x ao cubo dividido por x ao quadrado é apenas x. Agora 3x ao quadrado dividido por x ao quadrado é apenas 3. E menos -5 dividido por x ao quadrado, que você pode escrever isso como -5 vezes x elevado a -2. Aí colocamos vezes o dx aqui. Mais uma vez, só precisamos usar a regra da potência ao contrário para encontrar a antiderivada. A antiderivada de x é x ao sobre 2. Temos então x ao sobre 2 mais a antiderivada de 3, que é 3x, menos a antiderivada de -5x elevado a -2. Somamos 1 um aqui no expoente. Aí teremos -1 no expoente e aí dividimos a expressão por esse novo valor. Dividindo -5x elevado a -1 por -1 é um valor positivo. Ou seja, teremos tudo isso aqui mais 5x elevado a menos 1. Ah, claro, não podemos esquecer de somar isso com a nossa constante. Nunca esqueça disso, afinal, estamos calculando uma integral indefinida. Vamos fazer mais um exemplo? Vamos calcular agora a integral indefinida da raiz cúbica de x à quinta potência dx. Pause o vídeo e veja se você consegue fazer isso. Bem, aqui a compreensão é muito boa. Se você apenas reescrever tudo isso aqui como um expoente, teremos a integral indefinida de x à quinta elevado a um terço. Eu acabei de reescrever a raiz cúbica como 1 terço no expoente. Eu vou colocar o dx aqui agora. Isso é a mesma coisa que a integral indefinida de x elevado a. Pelas propriedades da potenciação, quando eu tenho uma potência de potência, eu posso multiplicar esses dois expoentes. Assim, teremos x elevado a 5 terços dx. Talvez você já tenha ido direto para essa etapa aqui. Não tem problema, eu só quis mostrar o caminho total. Agora, mais uma vez, só precisamos utilizar a regra da potência ao contrário. Assim, isso vai ser igual a x, Vamos somar 1 no expoente ou simplesmente 3/3. /3. Assim, teremos x elevado a 8/3. E aí, dividimos isso daqui por 8/3, que é a mesma coisa que multiplicar isso aqui pelo inverso. Ou seja, vamos multiplicar esse x elevado a 8/3 por 3/8. Ah, claro, não podemos esquecer de somar aqui a nossa constante c. Se você derivar e usar a regra da potência aqui, teremos 8/3 vezes 3/8, que vai ser igual a 1. Aí, subtraindo aqui do expoente, de 3 terços ou 1, teremos 5 terços no expoente, que é exatamente o que a gente tinha aqui no início. Enfim, meu amigo ou minha amiga, a grande lição aqui desse vídeo é que, muitas vezes, a técnica mais poderosa de integração é literalmente uma simplificação algébrica. Eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho e, mais uma vez, eu quero deixar aqui para você um grande abraço e até a próxima!